Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Coragem para emagrecer. Antes de tudo, deixa o like, compartilha com os amigos que fizer sentido esse vídeo. Vamos ao assunto. Nesse último sábado de manhã, acordei com meu filho, fui lá, peguei ele, pre preparei a mamadeira dele, uma mamadeira reforçada que ele gosta. Banana, leite, tudo batido. Coloquei ele no meu colo e coloquei ele para mamar naquele momento... Me conectei com ele, me conectei com, com a minha infância e perguntei, caraca, o que, que ele vai ser quando ele crescer? E eu gostaria, e eu falo para ele a mesma coisa que meu pai já falava para mim, falava, filho, seja o que você quiser, tenha coragem para decidir e ser o que você quiser, mas acima de tudo você tem que ser feliz, escolha ser feliz. Mas ser feliz não é tão simples, para ser feliz você tem que ter coragem de ser feliz. Você tem que ter coragem para saber aproveitar a todos os fatos da sua, da sua vida. Fatos bons, fatos ruins, independente dos acontecimentos. Você tem que ter gratidão por aquele momento, pois muitas vezes você pode achar que aquele momento foi ruim, mas aquele momento sempre vai te trazer coisas boas, talvez não naquele momento, mas lá no futuro. Então você tem que ter gratidão, você tem que ser grato ao momento feliz ou ao momento difícil que você está vivendo. A gratidão te leva a, velocidade, a, a, a felicidade. Então o primeiro ponto para você se tornar feliz, você tem que ter coragem de ser grato até pelos momentos difíceis. Em segundo lugar, você tem que viver o momento presente. Por quê? Porque a felicidade, não adianta você lembrar da felicidade que você não vai ser feliz daquela mesma maneira que você foi no passado. E não adianta você ficar querendo viver no futuro Pois ainda não aconteceu, aquilo só vai te gerar ansiedade. Então, o momento real de viver para ser feliz é o agora. E o agora não é tão simples de viver. Você tem que se desconectar, você tem que estar no momento presente, você tem que respirar e sentir aquele momento. Pois só assim você vai sentir a real, o real poder da felicidade e daquele momento. Quem vive no passado vive de remorso, tanto de momentos assim, é, tristes, quanto de momentos bons que você fica querendo viver novamente. Quem vive no futuro, como eu já falei, vive o tempo todo ansiedade, vive o tempo todo esperando alguma coisa e vive muitas vezes se frustrando, porque quem vive no, no futuro fica colocando perspectivas, fica colocando análise no futuro, muitas vezes elas não acontecem, então vive em clima de frustrações, então o real momento para se ver você tem que ter coragem para se conectar, estar tá presente no no presente, tem que estar tá conectado com o momento presente. Porém, você estar conectado no momento presente não significa você dizer sim a todos os seus prazeres momentâneos, porque muitas vezes a pessoa, ah, eu estou conectado com o meu presente, eu quero sentir prazer, eu quero comer o que aparecer, eu quero fazer o que me der a vontade na telha, não, existe um fato que é, se você viver em demasi demasiadamente seus momentos presentes, você vai deixar de realizar os seus sonhos. Existe um equilíbrio dúbio nisso, porque para você construir os seus sonhos, você tem que abrir mão de alguns prazeres momentâneos. E outra coisa, o que, que tem a ver isso? Porque para você ser mais feliz, você não precisa estar vivendo o um momento futuro, mas você precisa estar construindo os teu, o teus futuros momentos presentes de felicidade. O que, que são os seus futuros momentos presentes de felicidade? São os teus sonhos. E para viver teus sonhos, você tem que abrir mão de muitas coisas que você viria no presente. Você tem que plantar agora para colher no futuro. Para plantar agora, você tem que deixar de comer agora, tem que deixar a colheita de agora e investir em plantação. Para assim, no futuro você estar tá colhendo os frutos do que você plantou agora. E lá na frente você colhendo os frutos, você vai estar tá plantando outros. Então, você necessita dizer não a muito dos seus seus prazeres momentâneos. É, ser feliz significa dizer não para as outras pessoas quando até atrapalham em alguns sonhos que você quer realizar. É, ser feliz significa dizer não Há muitas coisas que você deseja e vai atrapalhar no seu futuro. É, ser feliz muitas vezes é difícil, dizer não é difícil, mas é necessário para você realizar seus sonhos futuros. E realizando seus sonhos futuros, você vai ter a chance de ser mais feliz. Um equilíbrio para vocês entenderem melhor, isso é, a mesma coisa é você dizer não para a comida, para a vontade que você sente toda hora. Não sei vocês, eu, eu gosto de doce, eu gosto de doce. Se toda hora que eu tiver vontade de comer doce, eu comer doce, eu eu vou engordar com facilidade, porque eu tô por toda hora é, com vontade de comer doce. Então eu tenho que dizer não muitas vezes para minha vontade de, de comer doce. O tempo todo não é o tempo todo. Final de semana eu como, no meio de semana de vez em quando eu como, mas sempre em quantidades com com equilíbrio, porque porque eu dizendo sim o tempo todo eu vou engordar engordar. E vai atrapalhar a minha saúde, vai atrapalhar a minha autoimagem comigo mesmo, vai atrapalhar a minha autoestima, minha vai atrapalhar minha segurança como pessoa, como profissional. Então, se eu engordar, vai atrapalhar todos esses quesitos. E o meu sonho é ter uma vida saudável, é ter uma vida feliz, então eu tenho que saber dizer não para os meus prazeres momentâneos. Porém, você não pode abdicar totalmente dos seus prazeres momentâneos. Porque esses prazeres, prazeres momentâneos também te trazem felicidade. E o que, que você tem que fazer? Assim como eu falei do chocolate, você tem que equilibrar. Para você ser feliz, você tem que ser uma pessoa equilibrada, não adianta. Você tem que saber equilibrar os seus prazeres momentâneos, também com circunstâncias de privação de prazer para conquistar os seus sonhos futuros. E acima de tudo, entre prazeres e sonhos, você tem que ter equilíbrio para ser feliz. Se eu não falasse isso, seria tudo mentira. Aqui. Então, uma vida bem vivida é uma vida com equilíbrio. Equilíbrio para arriscar, equilíbrio para segurar, equilíbrio para viver os sonhos, equilíbrio para sentir os prazeres momentâneos. Simplificando a busca da felicidade em três tópicos, eu colocaria assim, viva o presente com escolhas inteligentes, seja equilibrado, e tenha coragem. Sim, você vai precisar de coragem para ser feliz. Ai professor, e aí, mas o que, que coragem tem a ver com emagrecimento? E, e o que, que felicidade tem a ver com emagrecimento? Coragem para enfrentar o que te leva à felicidade. Enfrentar todos esses aspectos que eu te falei. Por quê? Porque para ser feliz enfrentando essas coisas, muitas vezes você vai falhar. Você não vai conseguir e você vai ter que levantar a cabeça e tentar de volta. E se você não tiver coragem para insistir, você não vai ser feliz e você não vai realizar os seus sonhos. Então a coragem é quem te leva à felicidade. A coragem é quem te propõe essas circunstâncias de você estar bem. A coragem é quem te coloca em circunstâncias de você poder falhar e ter Coragem para continuar, então é impossível ser feliz se você não tiver coragem, por isso é que o tema de hoje foi coragem, coragem e só a coragem vai fazer ser feliz. Pense nos teus momentos mais felizes que você teve, nos momentos mais felizes normalmente são aqueles momentos mais desafiadores e nesses momentos desafiadores você teve que ter coragem e coragem não é ausência de medo, coragem é... É enfrentar o medo da forma mais segura possível. E assim você ter sucesso e ter aquele momento espetacular. Esquecer todos aqueles momentos que foram difíceis que você não conseguiu. Enfrentando eles e conseguindo, você vai ser mais feliz. E o que que isso tem a ver com emagrecimento? Já falei diversas vezes aqui sobre o tema felicidade. Eu sempre trago ele aqui porque você tem que entender que não adianta você emagrecer e não ser feliz. A felicidade faz parte do que eu propago como meu trabalho. Que é um emagrecimento leve, saudável e feliz. A felicidade ela te ajuda a diminuir seus casos de compulsão com comida, sua, sua, seu exagero na comida muitas vezes vem de situações emocionais e quando você está mais feliz, você está mais equilibrado. Você estando mais equilibrado, você faz mais escolhas saudáveis, você gosta mais de fazer exercício físico, de se movimentar, de comer comidas que te levem a, ao teu objetivo. Então, para mim, tudo é pautado com saúde e felicidade, porque essa, a, a felicidade também faz parte da saúde. A felicidade, ela auxilia nesse processo. Saúde é você estar bem fisicamente, emocionalmente e socialmente. Então, não adianta nada emagrecer e ser infeliz. Procure uma vida completa em todos os quesitos. Não deixe esse tripé cair, pois senão você não será bem sucedido na tua vida, não terá sucesso. Sucesso é você ter orgulho da sua história. E para você ter orgulho da sua história, você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa estar bem fisicamente, você também bem emocionalmente e você precisa estar bem socialmente com as outras pessoas também. Espero que tenham gostado, quiserem mais assuntos assim, comenta. Se isso não fez sentido, comenta também que eu só trago propostas técnicas para vocês. Eu estou aqui à disposição de vocês para poderem ajudar vocês nesses processos de emagrecimento. Beijo e até a próxima!